Olá pessoas, tudo bem com vocês? Esse é o canal Preto e Power, eu sou a Ana Carolina Sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos E no vídeo de hoje Vamos testar aqui juntinhas e juntinhos Uma finalização utilizando a técnica da fitagem E hoje eu trago pra vocês Essa finalização que é das mais populares Entre as crespas, cacheadas e onduladas Que é a fitagem E eu confesso pra vocês que eu não faço ela Com tanta frequência, quer dizer... A forma como eu faço né, a minha finalização padrão, que eu chamo assim, que é a que eu faço quase sempre Ela é de certa forma uma fitagem, só que é uma fitagem muito mal feita Porque eu separo em mechas bem grandes, enfim Vocês já sabem, né? Quem me acompanha aqui no canal há mais tempo já viu outros vídeos Sabe como é que eu finalizo geralmente Então hoje vamos fazer uma fitagem mais detalhada e eu vou mostrar pra vocês todo o passo a passo Então se você gosta desse tipo de vídeo, já clica no gostei que isso me ajuda muito E se você é novo ou novo por aqui, já se inscreve no canal que por aqui a gente tem dicas de beleza com um foco em cabelo crespo. Então se inscreve e ativa as notificações para ficar sempre por dentro das novidades, tá bom? Sem mais delongas, bora pro conteúdo do vídeo. E o finalizador que eu escolhi para utilizar na nossa fitagem de hoje é o ativador de cachos da Biovegetais, o Glamour Vivo Crespa. Eu sei, gente, que essa embalagem tá meio cancelada. Eu comprei ele no mercado pra fazer compra, mas eu sou o tipo de pessoa que vai fazer mercado e volta com produtos de cabelo novo. Não recomendo. Mas enfim, esse creme veio com duas amostras de outros produtos da Trire, outro ativador aqui da Biovegetais também, né? E ele veio debaixo do Durex aqui. Grudado na embalagem, e eu fui tirar as amostras e estragou a embalagem toda, né? Mas a produção vai colocar aqui a imagem dele bonitinho, intacto, pra vocês verem como é a embalagem. Gente, não conta pra ninguém não, mas a produção, no caso, sou eu mesma. E hoje eu vou falar do produto só brevemente, porque o foco é a finalização. É, ele é o Biovegetais, Ativador Glamour Vivo Crespa. E ele define os cachos, mantém o volume e te deixa leve. E a composição dele tem coco, jojoba, rícino, oliva e carité. Então dá pra perceber que é uma formulação bem pesada, cheia de óleo, do jeito que o cabelo crespo gosta. É, vai ser a minha primeira finalização com ele E ele é um produto de 1kg, um como vocês podem ver, um potão Segundo a embalagem, ele é liberado para as técnicas de no e low E eu paguei nele R$23,00 Eu acho um preço ok para um produto de 1kg um Agora vamos de fato para a finalização Vou tirar aqui a camisa que eu utilizei para tirar o excesso de água do meu cabelo E eu prendi aqui com essa xuxa e hoje, além do ativador, vou usar também o meu borrifador que tá só com água Porque já faz um tempo que eu terminei de lavar o cabelo, então ele já tá mais seco E eu quero fazer uma finalização com ele bem úmido Porque eu não mostrei pra vocês ainda, mas esse produto é muito consistente como vocês podem ver aqui, eu não usei ainda, por isso que ele tá cheio Ele é branquinho assim e ele é extremamente consistente Eu viro o pote aqui, ó, jogo, ainda assim ele não cai nadinha Então ele é muito, muito consistente E por conta disso eu prefiro finalizar com o meu cabelo mais molhado Vou desfazer aqui o meu twist e vou borrifar bem generosamente o cabelo tá literalmente pingando, gente. Não sei se foi uma boa ideia, mas agora já fui, né? Vou separar aqui. Na verdade, não. Vou começar aqui pegando a quantidade de creme. Começando com um pouquinho só. Vou passar aqui. Tá bem geralzão, assim, só pra dar aquela emoliência. Agora eu vou dividir em mechas menores bem menores do que eu geralmente faço porque a essência da fitagem é justamente ser essa finalização um pouco mais detalhada, né? Agora que eu peguei uma mecha menor, vou pegar mais creme mas ainda assim bem pouco e vou passando, né? Primeiro enluvando como sempre independente da finalização, é importante que a gente sempre enluve o creme primeiro, né? Pra o cabelo absorver e você sentir que tá passando a quantidade que o seu cabelo precisa então a gente vai enluvando Aí quando você sentir que já enluvou o suficiente, você enluva um pouco mais Eu vou botar mais água, gente, porque tô afim Quando você sentir que já enluvou o suficiente, aí você vai fazendo esse movimento de dividir o cabelo em fitas, né? Por isso que o nome é fitagem, porque você separa os cachos, tá vendo? E isso ajuda na formação deles, entendeu? Então você vai fazendo até sentir que já dividiu o suficiente e que vai definir bem. Pronto, próxima mecha. Percebam que eu tô pegando mechas bem fininhas pra fazer uma finalização bem detalhada hoje. Então quando você sentir que já enluvou o suficiente, você vai começar a fazer esse movimento. Então você vai fitando e quando você sentir que foi o suficiente, você solta e os cachos já vão ficando mais separadinhos. E é esse processo que eu vou fazer no meu cabelo inteiro, só que eu vou adiantar o vídeo, né? Porque eu tô trazendo vídeos muito longos ultimamente, então o de hoje eu espero conseguir fazer um pouco mais curtinho. Chegando na última mecha agora e eu já tô cansada Uf, Terminei, gente e eu lembrei por é que eu não faço muito essa finalização, porque eu estou simplesmente exausta. Demorou mais ou menos meia hora para eu fazer essa finalização no meu cabelo inteiro. E geralmente eu finalizo meu cabelo em muito menos tempo. Enfim, né gente? É isso aí. Eu que escolhi essa vida hoje. E esse finalizador realmente ele mantém o volume dos cabelos, porque só de finalizar eu já percebi que o cabelo não tá tão desmaiado. O cabelo tá com volume, mesmo eu tendo... Né, finalizado com o cabelo molhado e tudo mais E agora vamos dar aquela sacudida de sempre Agora que eu terminei vou deixar meu cabelo secar naturalmente Daqui a pouco eu volto pra gente ver como é que ficou Voltei pessoas com essa cara que daria pra fritar umas coxinhas tranquilamente De tanto óleo que tem aqui mas é o que tem pra hoje E eu vim mostrar pra vocês o resultado do meu cabelo seco Ou quase isso, porque ele deve estar uns 80% seco Hoje foi um dia chuvoso, né, em Salvador E o tempo não ajudou pra que o meu cabelo secasse Ele tá seco, nas pontas, mais próximo ao couro cabeludo, na raiz E ele ainda tá úmido Só que como eu vou dormir, ele vai bagunçar todo, né Eu tinha que mostrar pra vocês o resultado antes da bagaceira acontecer E também eu não gosto do meu cabelo tão definido, então Provavelmente eu vou aplicar alguma técnica pra dar volume e isso ia estragar o resultado final, né? A definição, no caso eu tô salientando a definição porque a fitagem é uma finalização que estimula a definição Então o resultado que a gente espera dela é definição Mas não quer dizer que o cabelo está bonito só se ele estiver definido, tá gente? Inclusive eu prefiro meu cabelo mais volumoso e com menos definição como vocês podem ver, ele tá definido e assim é o mínimo que eu esperava Depois de ter gastado meia hora finalizando esse cabelo, né? Atrás, como eu já falei pra vocês em outros vídeos, o meu cabelo tende mais a 4B Então ele não tem tanta dificuldade Pra definir, tá super definidinho e Como eu fiz em mechas menores, né? Os cachos estão mais separadinhos Aqui na frente, onde meu cabelo é mais crespo Ele não definiu tanto assim, porque, né gente? Meu cabelo naturalmente já não define tanto Então ele não vai fazer nenhum milagre Mas de forma geral, eu gostei do resultado Eu não botei tanta fé nesse finalizador Porque foi a primeira vez que eu tava usando, como eu falei pra vocês E eu não sabia se ele ia definir o meu cabelo, mas... Ele acabou definindo em alguns segundos pra vocês, né? Porque na verdade deve ser daqui a um ou dois dias. Eu volto pra mostrar pra vocês o resultado final do jeito que eu gosto de usar o meu cabelo normalmente. Olá! Oh, vocês estão vendo isso? Olá pessoas, voltei e o meu cabelo tá com um total de zero definição agora Aí vocês me perguntam, fez fitagem pra quê, né minha filha? e Eu respondo, também não sei, gastei meia hora da minha vida E depois tirei a definição toda porque eu amo esse volume aqui gente, desculpa mas assim, a técnica é válida, então se você gosta de um cabelo mais definido e não vai fazer que nem eu E tirar toda a definição depois, vale muito a pena Pra mim eu não sei se vale tanto a pena porque eu prefiro esse resultado de um cabelo mais volumoso Então acho que não justifica eu passar meia hora fazendo a finalização pra depois tirar toda a definição de novo E sobre o ativador que eu usei, gente Ele me deu muita falsa caspa, mas é o tipo de coisa que acontece quando você decide fazer uma coisa ao vivo, né, usar o crime pela primeira vez confiando que ia dar certo. De forma geral eu considero... Tem avião passando agora, gente. De forma geral, achei que o resultado foi bom Que deu certo, exceto Por essa questão da falsa caspa, né? Porque ninguém merece. Não sei se a culpa foi minha De ter passado o produto demais Ou se realmente ele vai me dar esse resultado sempre Eu vou testar mais vezes pra formar Alguma opinião sobre ele, mas por hoje é só Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou e ainda não clicou no gostei No decorrer do vídeo, ainda dá tempo De fazer isso, isso me ajuda bastante Se você é novo ou novo por aqui, já se inscreve no canal E ativa as notificações pra não perder Nenhuma novidade aqui, tá bom? Obrigado pela eu sou audiência. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!